Olha a voz dessa mulher cantando. Ah, boa é a voz do Pablo Vittar que vocês escutam. Aquilo é voz boa de ouvir, né? Ali ninguém fala nada, né? Traços Hã? Lado, Hã? Dozeada, deixa frango excitado. O que eu faço pra manter? Isso é problema meu. Esquece da minha vida, do meu ciclo, cuido eu. Atrás da perfeição, sem perder a esperança. A cada refeição.